Para quem votou no PT, principalmente a Dilma, engula essa. A Marta Suplicy, ministra da Cultura, criou um edital para privilegiar apenas artistas negros. E agora a Dilma Rousseff anunciou que vai ter cotas para o funcionalismo público. E pior, nessas regras ela está prevendo vantagens para empresas da iniciativa privada que contratarem negros. Ou seja, agora temos um cenário desprezível aí onde negros, né? isso eu falo especificamente dos negros que apoiam a, as cotas, simplesmente se beneficiam às custas de todos, né, inclusive brancos. Eu conheço muitos negros, indivíduos que são contra cotas, e esses merecem meu respeito. Agora, o movimento negro, principalmente esses que vão ao Congresso pedir até cotas para bolsas no exterior, ou seja, precisam da muleta estatal para fazer tudo, esses merecem o nosso mais absoluto desprezo, são pessoas fracas, pessoas sem iniciativa, pessoas que atribuem o seu fracasso pessoal, né, os seus problemas aos outros, e pior, né, agem de forma coletivista, separando as pessoas por um critério absolutamente simplista e recorrendo ao pior dos lugares que é o Estado. Se revelam estatistas, achando que leis e políticas públicas, Uh, isso vai mudar alguma coisa. Só, não só não vai mudar, como vai piorar sobremaneira a sua situação, principalmente a questão do racismo no Brasil, que eu já tratei em outro vídeo, não deve ser tratada através de lei, deve ser tratada através da, da ciência, da informação, é, esclarecimento. Daqui a pouco no Brasil vai ser crime ser branco. Quem sabe os novos brancos, né, entre aspas, eu, eu digo entre aspas porque todos somos afrodescendentes, toda a humanidade veio da África. Mas daqui a pouco, se nascer um branco no Brasil, vai ter que ser exportado ou morto, porque é só assim para garantir a tal igualdade né, que nunca será atingida, mas que eles querem insistir nessa burrice. Então é isso aí. O futuro será negro.